Bem, tinha 3 mil inscritos, era uma parada tipo, que a gente não botava vídeo direito, botava vez em quando. Uhum. E aí a gente foi pra MTV e o canal a gente parou de subir vídeo, ficamos só lá, trampando na MTV e tal. E aí depois que a, gente, que a MTV acabou, a gente retomou o canal com o programa do mundo, com falha de cobertura. Aí depois com o choque aqui deu uma... Deu um choque? Deu uma porrada, é. Deu um choque. <risos> e demorou um tempão pra, pra vir o choque depois que vocês voltaram produzindo na internet? A gente acabou no final de 2013, o choque é do final de 2016. É, levou um tempinho. É, né? foram uns três anos fazendo outras coisas, a gente fez o décimo andar, e aí teve esse... E como é que foi levar o choque pra TV depois? Cara, a gente ficou com muita, muito pé atrás no começo, mas a conversa foi muito boa, meio que todos os, todos os medos que a gente tinha... Foram é, é, esclarecidos que não ia rolar. A gente tinha medo que? De perder o nome, perder o controle. Tem de que ficar chatão quadradão? É, de ter que é, mudar a equipe de roteirista e de direção e, e não acompanhar a edição, enfim, de perder o controle criativo uhum. e perder a. Não, não ser mais donos do, do, do nome, né? E isso, mas isso te, tudo te... já foi descartado de cara. E não poder falar do que, que a gente queria falar. Sim, ficou. que é o mais importante. É. Então, o lance da liberdade não foi uma parada que... que, que... Cara, não foi um problema. Foi, o problema, assim, problema... A gente nem se importou muito. Não podia falar palavrão. Tudo bem, tem problema. Assim, tipo, no choque na internet tem palavrão, mas... Não, se tirar os palavrões não faz muita falta, sabe? Tipo, então não tem problema. Não tá ali a piada, né? Uh -huh. Não é um negócio que mata o fundamento pelo é, qual funciona o bagulho, né? É, é. E aí, Aí tinha uma coisa ou outra, assim, que às vezes tipo... vinha assim: pô, isso aqui é delicado, vocês vão querer falar sobre isso mesmo? Se quiserem falar, ah, vamos, mas pode dar problema. Então era meio, era meio isso que tinha, assim. E aí a gente escolhia: pô, vamos, não, vale muito a pena, está muito foda desse jeito, vamos, vamos, vamos lá. E tinha coisa que a gente falava: putz, a gente escolhia mesmo, não, isso aqui tem, se, se tem uma opção que é tão engraçada quanto. Então vamos na outra opção, por exemplo, tem uma, um exemplo que é, que é bom que a opção ficou melhor, que era o, tinha uma fala do, do Renan, que era a flor é o, é o pênis das plantas, um negócio assim, e aí pô, pênis assim dessa forma, esse horário, não sei o que, não é que não pode, mas aí mudou para genitália das plantas, ficou bem melhor. A flor é a genitália da planta. Vai. porra, aí tipo... E genitália é muito, parece é, até é pior do que pênis é. né? É, é a é, genitália tem mais a ver com o Renan, eu é, acho. É, exatamente. Né? Que ele, tenta, <risos> né, ele tenta falar bem. É, né? estrangeiros. Est est est est é. est est é. é. Aí quando a gente via que a outra opção era boa também, a gente, porra, vamos. Mas tinha, tinha coisa que não dava. Não, aí você tinha parado, estar sacaneando o... Da tena aí fala, porra, da Atena Aqui, porra, falar dos outros Sim, especialmente da Atena, pode ser complicado Não cara, esse tem que ser da tena E aí foi, hein? não deu problema e não então O Rodrigo é Faro foi o único que, que, que ficou triste Chorou, mas ele chora, chora com muita frequência né? Ele, mais ou menos o programa dele é Ele chorando E aí ele ficou <risos> Ele ficou chateado que a gente fez uma, uma, uma piada com ele, que envolvia ele. Que nem era nada de nem lembro o que que é, mas não era nada demais, não era nada pesado, assim. Mas dava, dava, uma, dava uma, uma sacaneada nele. E era justamente isso, dele ficava que, ele, que era ele chorando no ar-condicionado, enquanto a galera tava perrengue se fodendo no programa dele. E aí ele ficou, ficou chateado, aí postou uma parada nos stories. Pô, foi ótimo, cara. Quando eu vi, porra, que o... Caralho, o Rodrigo Faro Fala, cara... tava falando mal da gente nos histórias dele Cara, eu fiquei muito feliz assim, muito... De verdade, sabe? Eu fiquei tipo, caralho, que maneiro E Mas depois você então, conversou que... com ele alguma coisa? Não, ou não? não, não. Caralho, não, não. que maneiro que que... ele me viu, caralho, que maneiro Que maneiro que ele não gosta de mim <risos> Que eu tô odeio o Rodrigo Faro por algum motivo Não, mas não tem nada a ver, né? É, ah, era... ele fica... Esses caras ficam putos por piada é foda na minha opinião, tá ligado? E é. que fica puto quando você zoa ele, zoa... Oh, não, você zoou a minha imagem? Que absurdo. Você tem que apenas falar de mim no alto, mas respeito, e é isso. É, não, e tem... E era tipo assim, pô, são aqueles quatro idiotas que estão falando de vocês. São personagens que são... Verdade? Né, idiotas, sabe? Não tem como. Ai, é verdade, né? Acho que isso é. piora um pouco, não é... é. Não, é assim. não é alguém falando o que pensa. É. é um personagem zoando... É, exatamente. Mas ele entrou numa de que era uma parada da Globo contra ele, sabe? Entendi. Entendi. Quando a Globo, a Globo, na verdade, recomendava que vocês não falassem de outras é, pessoas. Exatamente. É, exatamente. E, na verdade, era a gente, não era, não era a Globo. Tava, realmente passou na Globo e tal, mas não era... Ele entrou numa, assim. Mas, mas assim, falando aqui de zoeira e tal, mas ele, no final das contas, ele foi... Acho que ele foi maneiro, porque, tipo, essa galera começou a, no, nos comentários, começou